Às vezes eu me pego em um momento de nostalgia, me lembrando dos jogos estranhos de terror que tinham antigamente, lá pra 2013, 2014, aqueles jogos que o Terror Bionic jogava. É isso que eu me deparo hoje com SCP-087-B Dark Decent. Já de antemão, eu já vou avisando que eu não sei nada das histórias desses SCP, e eu não me lembro exatamente do que acontece nesse jogo, além de que eu vou me cagar pra caramba. Então já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, e vambora jogar esse mapa. Bem, já estamos aqui na portinha... Se eu não me engano, isso aqui é a logo dos, da organização lá, que mantém os SCP e tudo mais. Novamente, estamos aqui com os itens da Deco Gone, que estão sempre presentes aí nos vídeos. E vamos lá, né? Vamos começar isso aqui de uma vez? Não sei que eu vou me cagar mesmo. Você se encontra dentro de corredores e escadarias escuras nunca antes vistas, e se depara com algo te observando atrás de ti, e a única coisa que você pode fazer é descer mais e mais fundo. O quão longe você consegue ir? Play. Cara, por que, que eu me submeto a essas coisas, velho? Espera, o SCP-087 é o lugar ou é o bicho, velho? Nossa, é muito escuro, viado. Que bom que tem a lanterninha aqui, né? Nossa, mas é, é bem bonito até, né? É super simples, tipo, são paredes com materiais, mas é bem bonito. O sinal de rádio tá ficando mais fraco. A partir do sexto andar vai ficar impossível a comunicação. Boa sorte. Que bom, né, mano? Que, que alegria ouvir isso de alguém. Eu só vou ir descendo, velho. Só vou descendo. Eu sei que. Ai, velho, vou ter que olhar pra trás. Não vou, não. Olhei. Ai, meu Deus. Porque eu me submeto... A essas coisas. Bem. Se você me acompanha, me acompanha de verdade, você sabe que eu tenho um pouquinho de preconceito com SCP, né? Porque assim, pra mim, SCP nada mais é que uma forma de rotular creepypastas de uma forma que tudo se encaixa num mesmo universo ou mesma história. Só que aí você perde a graça da coisa, porque o da hora das creepypastas é aquela dúvida se ah, eu... Se o que está sendo contado É real ou não Né? passa são lendas urbanas E o pior de tudo É que os caras Está embaixo de você e está te observando Agora você está preso nesses corredores Bem, enfim Eu sinto que fizeram a mesma coisa com as backrooms agora, né? Porque backrooms, agora os caras... Qualquer um pode ir lá e inventar um andar ou uma sala aleatória Falar que é real E que tem uns bichos que faz tal coisa Não, e se você contrariar os caras que falam isso Os caras te xingam ainda, tá ligado? Porra É isso que dá ficar deixando criança mexer com terror na internet Desculpa aí, Enzo, que está me assistindo agora Deixa o seu like aí Vamos fingir que eu não estou... Vamos fingir que eu não estou em agonia Por meu assunto estar acabando <risos> Porque quanto mais quieto eu fico Mais fecha meu furico Achei que ia ficar silencioso agora o jogo Bem. Tá bom Tá bom Olha, gente. Sabe uma coisa que eu descobri esses dias? Descobri que você não deixou Acredita. o like, velho. Acredita? Vocês acreditam nisso, velho? Vocês acreditam que você que tá assistindo aí não deixou... Ah! Não deixou o like? E agora você tá aí com uma cara de bobão. Ah. Nossa, mano. Até agora, mesmo ouvindo tudo isso, eu não deixei o like, eu sou muito bobão. O que, que eu tô falando, velho? Tô começando a ficar louco, papo reto. <risos> Bem, todo mundo sabe que isso aqui, essa construção que a gente tá andando aqui, é a casa do Alec né aquela casa que o, que o inutilismo visitou Pô, igualzinho velho <risos> não tô olhando eu não tô olhando. Não. Vai dar jump scare e vai acabar o mapa. Às vezes eu tenho um pouquinho de medo da minha intuição, cara. Às vezes eu... eu... Eu sinto que eu realmente sou algum tipo de vidente. Este foi SCP-087-B. Eu espero que vocês tenham curtido os papos idiotas que eu falei aqui no vídeo. Foi um vídeo bem curtinho. No caso, eu acho que não vai ter nenhum corte. Se você se assustou junto comigo, ou se você não se assustou também, não esquece do likezinho. Eu acho que você já deu like a essa altura do campeonato, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Beijo do careca. Fui.